Fertiláqua está apresentando aqui na Expo Direto ao público o programa Construindo Planta. José o vídeo. como é que funciona esse programa? Bom, esse programa, assim, é bem simples, né? A gente costuma abreviar o programa Construindo Planta, a gente chama ele de PCP 360 graus, né? Por que 360 graus? Porque a gente quer cuidar da planta como um todo, do sistema radicular da planta, a semente e toda a o desenvolvimento da planta e no diferencial, nos diferentes momentos do ciclo produtivo dela. Né? Na vegetação, no florescimento, no enchimento de grãos, até né? a, a, a colheita. Que projeção vocês fazem para esse ano em relação à marca? Bom, a gente vem num crescimento bem é, interessante, crescendo mais de 30% ao ano, né? há dois anos seguidos. A gente está esperando para 2017 manter a, mais ou menos esse ritmo. Quais têm sido os carros-chefes? Então, nós vamos para o mercado com três marcas. né? Hoje nós temos a linha da Minoagro, a linha da Máximos e a linha da Dimicron. Da, a, a empresa, o grupo Fertilac nasceu de uma fusão da, da Dimicron com a Aminoagro. Né? A Dimicron veio com a marca Máximos e Dimicron e a Aminoagro já existia muito forte no Cerrado. E a Dimicron e a Máximos muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então a gente a, deu uma olhada em todo o portfólio, é, localizou os gaps de, de, de produtos, cobriu esses gaps, tinha um sinergismo muito grande entre as marcas, entre as né? É, entre os produtos e hoje nós temos uma linha completa, independente da marca, hoje a gente tem uma solução completa para o agricultor. A presença na Expo Direto positiva, público acima da expectativa? Olha, a gente teve né, o debate, acabou de terminar o debate aqui sobre sementes, a gente tinha em torno de umas 200 pessoas no estande e outras 650 pessoas acompanhando via... Uh, o site, né? Uh, todo o debate de semente aqui no Brasil todo. Momento bom de contato para negócios futuros. Com certeza, a gente, o negócio é consequência, né o que a gente tem que levar para o agricultor é uma solução, levar para o agricultor hoje uma possibilidade que ele colha mais né, por hectare e é isso que é o nosso grande desafio, é focar isso, é trabalhar bem forte e ser uma empresa parceira né, do, do, do, do agricultor é, nesse quesito, com muita seriedade, muita pesquisa e desenvolvimento né, e levar para o agricultor hoje o que existe melhor em tecnologia de nutrição de plantas. Obrigada. obrigado eu sou Elisa Malicheski, da Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink.